Xaló a todos, o pai e o filho são a mesma pessoa? Seguindo o entendimento no qual o Salvador declarou na forma bem simples, quando disse de certa forma assim, eu e o pai somos um, será que isso assegura que seria a mesma pessoa? É certo que para chegar ao pai é necessário passar por quem? Por ele mesmo. Como ele mesmo disse, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. E nessa palavra declarada está dando indícios que esse termo vem está indicando a ligação com o pai muito direta. E ainda reforça, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. E já desde agora, o conheceis e o tendes visto. Na afirmativa do Salvador mostra uma relevância quanto ao pai. Na maioria das vezes, as pessoas têm uma semelhança com seus pais. Sempre tem algo em comum quando o analisamos atentamente. Podemos citar, como exemplo, o fator genético que corresponde na aparência física e da parte comportamental, que é correspondido pelas atitudes ou os, os talentos que podem ter, e ainda pelo ensino através dos pais que passa para o seu filho. Existem muitas passagens que corroboram nessa forma que o Salvador se parecia com o seu pai. Quando eu falei pelas atitudes, posso citar como exemplo. Crede-me que eu estou no pai e o Pai está em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Os filhos na maioria das vezes têm esse laço simétrico, e os filhos também levam o nome do Pai quando são registrados, Jesus foi apresentado com o nome do seu Pai inserido em seu nome, e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados, que no original seria chamado Yahushua, ou Yahushua, ou como alguns de Iausha, que quer dizer Iaua salva ou Yahua salva. Não vou entrar aqui em detalhes aos termos, fiz isto apenas para entendermos o raciocínio sobre a ligação do pai com o filho que na forma que traduziram não mostra nenhuma conexão, e não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs lhes o nome Jesus. Perceberam que não foi o filho unigênito, diferente de como declara em João 3,16, que se diz respeito com o Criador e não com Maria, que isso poderá ser tratado em outro assunto. Está certo? Entendo a razão que é feita através do filho que faz dos outros que estiverem com ele, enxertado nele, sejam filhos coerdeiros com o Messias. Por isso, e tudo quanto perdidas em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdidas alguma coisa em meu nome, eu farei, essa é a promessa para aqueles que estão no filho. Serão aceitos pela adoção. Agora vamos continuando o procedimento do pai com o seu filho. Sai do pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o pai. Mostra que não são a mesma pessoa que estava com o pai e saiu de lá e depois o voltou para o pai. Agora veja atentamente estas palavras. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e meu Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Mostra mais uma vez que não são a mesma pessoa. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem ouviste o seu parecer? Mais uma prova que temos sobre o unicismo, que o Pai e o Filho se seria na realidade a mesma pessoa, mas isso não corresponde conforme alguns deduzem por aí. Agora não pense que as escrituras estejam se contradizendo, apenas temos que pedir discernimento para entender bem as escrituras, é por isso que muitos têm deixado a desejar alguns conteúdos por aí. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, mas como eu tinha dito desde o começo, que só chegamos ao pai através de quem? Através do filho, dele mesmo, sabendo que sozinho não podemos fazer nada sem a sua ajuda espiritual, porque sem mim nada podeis fazer. Os textos isolados é que distorcem e acaba contradizendo toda a verdade. Temos que analisar o texto como um todo. Falando disto, como em Todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Existem tantos versículos para nós enxergarmos essa questão. Já no próximo vídeo eu falarei a respeito do Salvador, que está descrito que ele foi adorado. Portanto, devemos ver nos originais a veracidade para não obedecermos as verdades humanas quanto à sua interpretação, sem uma busca pelo elo que muitos deixam perdido no fim da caminhada e acaba distorcendo as verdades sagradas. Por isso aqui eu estou terminando e que o Eterno abençoe a todos. Amém.